É claro que tem uma explicação racional para tudo isso que você está vendo. Eu só preciso que. Não, não, não, aqui, aqui, aqui, aqui. Eu só preciso que você olhe exatamente nesse ponto aqui. Aquilo que você viu não era o Olli. Isso é um personagem fictício de um livro. Era só um cara andando por aí de pijama listrado. Você está confundindo eles. É verdade o que você achou que era o poder de um cavaleiro? Era apenas a luz de Vênus refletindo uma lua minguante que acontece sempre na terceira semana de junho. Ou de Janeiro. Aquilo não era uma sombra lutadora, era só uma sombra do frentista que estava indo abastecer a Kombi do scooby uma Kombi comum. Porque a scooby também é fictício. Fantasmas não existem. Pensa numa mulher histérica de pijama branco puta da vida eu não conseguindo dormir porque o marido não chegava em casa. Rambo, mendigo dos mares? Não. Era só um cara velho brincando de paintball com um bando de criança fantasiado. Não existe essa coisa de princesa encantada. Ou castelo. É apenas uma patricinha saindo com o encanador da casa dos pais divorciados. Por causa da descoberta de uma amante albina que foi morta por um cafetão. É por causa de problema com drogas. E O que acontece com ela? Você acaba de despertar na Matrix. Se você escolher a pílula azul, você poderá acreditar no que quiser Mas se escolher a pílula vermelha Ih!